Viva, irmãs e irmãos na fé. Ontem estive a tocar piano, piano de sentimento, piano de coração, piano espiritual para o Senhor. Estava debaixo da oração e comecei a tocar sem, sem nenhuma ideia do que é que ia sair. Apareceu um movimento muito interessante que eu vou, de, vou de, demonstrar a seguir bem devagarinho, que é fascinante e que eu penso que é uma grande mais-valia para gospel gospel o verdadeiro gospel gospel significa evangelho em inglês e há o louvor baseado no evangelho portanto o louvor gospel o verdadeiro louvor gospel e esta música esta melodia é muito interessante e veio debaixo de inspiração debaixo de oração reparem eu vou fazer e naturalmente vai subindo na escala é engraçado Vai sempre subindo uma tecla na escala, é uma forma inacreditável. Comecei aqui, reparem, e acabei aqui, portanto uma oitava acima, reparem, vai subindo naturalmente. Isto é fabuloso, faz um circuito, quase que faz um, um 8, faz uma figura circular, portanto vem, sobe, desce, sobe, tudo encaixado, praticamente não dá para fazer compassos, porque não tem compassos, se um levar três o outro fica com dois. Se pusermos o outro 2, o outro fica com 3. Um encaixe muito interessante. Claro que nós podíamos acertar o compasso para fazer tudo certinho. Mas não é para fazer certinho. Fazer certinho é a, a música do mundo. A música usada nas festas, nas danças. Isso é que tem batida, compasso. Esta música não tem compasso para não ter batida. De noite veio a inspiração de que... Este tipo de música que eu estou agora a desenvolver e que tem vindo por inspiração É música sem batida A batida é aquela coisa que faz track, track, track, track E começa o corpo, a mexer, o corpo a mexer, o pezinho a bater, as mãos a bater Tudo isso é o corpo, é o mundo E isso vai tudo dar ao mesmo, nós já sabemos onde é que essas coisas rítmicas vão dar Vai tudo parar ao mesmo, longe do Senhor, este é que é o problema e, portanto, esta música não tem batida. Porquê? Porque o espírito é sereno, é que é, tudo, é serenidade, é paz. Não tem que ter batida. Estou a perceber... Estou a perceber com muita intensidade que a música gospel, do verdadeiro gospel, não deve ter batida. Deve ser uma música que se faz sem batida para o corpo estar firme, como uma rocha, para não ser o corpo excitado e sim o espírito alimentado. Esta é a grande diferença entre música com batida e sem batida. Eu sei que, que isto de início é capaz de ser assim, algo estranho. Não é? Fazer música sem batida, sem pulsação, sem, sem, sem assinatura de, de compassos, até pode parecer ou alguém poderá ser tentado dizer se não tem batida, não é música. Um, um, um roxinol a cantar também não tem batida. E não é música. Mas é... É o espírito universal. É a natureza, é a criação do Senhor. A paz serena com todos. E espero que gostem muito disto. Podem usar isto. Está em Creative Commons. Podem tentar até pôr um gospel. tanto Um louvor que tenham e passar para, este, para esta melodia e adaptar este tipo de melodia sem batida noutras melodias vamos fazer um grande movimento no, do, do e pelo verdadeiro gospel o gospel da paz, da unidade do Espírito do Senhor assim seja